A ONG surgiu em 2006, com a Bia Kern, que hoje é a nossa presidente. Ela surgiu no mercado para resgatar a mulher uh, numa condição de vulnerabilidade. E a gente usou a construção civil como meio dessa mulher uh, se empoderar, ter um desenvolvimento uh, socioeconômico mais digno né, e uma igualdade de gênero mais apropriada. Uh, hoje a ONG trabalha com dois segmentos de curso. O curso Cimento e Batom hoje uh, trabalha a mulher que se encontra vulnerável financeiramente ou vítimas de violência doméstica. Uh, o Cimento e Batom ele é uh, feita uma seleção dessas mulheres, divulgado uh, em rádios, Facebook. Conforme o projeto que a gente vai desenvolver, vai ter uma divulgação apropriada. né? para esse projeto, e esse projeto, então, ele vai resgatar essa mulher. Aí nós temos um, uma equipe com um o apoio de psicólogas, com um assistentes sociais e mais os professores ligados à construção civil. então Essa mulher é trabalhada de várias formas, na forma psicológica, na forma de empoderamento, na forma de posicionamento no mercado, e mais o conteúdo, né, a teoria específica da construção civil, dependendo do que a gente está abordando no momento. né? Pode ser alvenaria, pode ser elétrica, pode ser hidráulica, pode ser pintura de parede, assentamento de revestimentos. né? E o segundo curso que nós trabalhamos é o Criadoras na Obra, que é para uma mulher que já tem um certo conhecimento no mercado, ela pode ser arquiteta, ela pode ser engenheira, ela pode ser designer de interiores, ou também pode ser curiosa, pode ser uma advogada, uma enfermeira, uma dona de casa, que queira entender um pouquinho melhor sobre uh, pequenos reparos, né? uh, como meter a mão na massa, como levantar uma parede, como fazer um reboco, uh, qual a forma certa né, de pintar uma parede. Então, uh, A grande diferença dos dois cursos é que o Cimento e o Batom é um curso gratuito, né, que é feito através de uma seleção, e o curso uh, da Criadoras na Obra ele é um curso pago e você pode fazer a inscrição através do nosso site. Comecei na Constituição Civil com 18 anos, de, de, de ajudante, né, de homem. Uh, desde lá, eu vim trabalhando já né, com a Constituição Civil. Aí, em 2015, uh, eu me mudei, fui para morar em magistério, né, na Balneário Pinhal. E lá eu fiquei sabendo das mulheres de construção, que ia ter uma, um curso lá para as mulheres que, que queriam se formar em obra. Né. E foi que lá eu conheci a ONG, uh, conheci mais, me preparei mais para trabalhar né, no meio de mulheres e homens. E desde lá eu venho vindo trabalhando com a Constituição Civil. Uh, vim sair de lá, porque lá não tinha uh, mulheres, não era bem apresentável lá para trabalhar. Tive que vir para Porto Alegre. E aqui eu vim conhecendo mais coisas, trabalhando com mais coisas diferentes do que o curso e, e vim aprendendo mais. E cheguei esse ano, me formar em pintura, né? trabalhei, agora estou trabalhando para mobiliárias aqui do centro. Esse ano fiz também, depois que eu fiz um curso de pintura, fui chamada para trabalhar na restauração da igreja Nossa Senhora das Dores, aqui no centro de Porto Alegre. Trabalhei ali durante quatro meses, e agora tô, voltei, eu voltei trabalhava antes na imobiliária uh, parei um pouco fiz esse restauro de quatro meses e voltei a, a trabalhar dentro da imobiliária né e faço o meu serviço por fora aparece cursos vou me qualificando bem mais uh, faço outras coisas que tipo faço pinturas outras coisas que eu não sabia fazer foi por causa dos cursos e dentro da ONG. A mulher no mercado de trabalho, hoje, da construção civil, ela está sendo assim uma, uma novidade, né? é um, é um avanço na, na questão da, da qualificação da mulher na construção civil. Portanto, ela vem, faz o curso, ela se capacita em todas as, uh, todas as áreas da construção civil. Ela faz uma capacitação de alvenaria, de hidráulica, de cerâmica, pintura... Uh, de elétrica e ela vai para o mercado de trabalho, ela vai em busca, ou ela vai uh, de maneira formal ou ela vai uh, autônoma. Né? Mas uma característica assim, que a gente percebe, como a mulher ela tem outras atividades, tem a sua família, tem filhos, enfim, toda aquela responsabilidade né, que a mulher tem da sua casa e sair para trabalhar, então muitas não tem lugar para deixar as crianças, não tem creche, então ela indo trabalhar no modo autônoma, ela consegue conciliar a família com o trabalho. Isso aí fica bem, bem adequado na questão dessas dificuldades. A mulher consegue trabalhar autônoma, ela vai lá, conversa com o cliente, ó, oh, eu posso começar a tal horário, porque eu tenho filhos, tenho que deixar com alguém, arrumar alguém para cuidar. E, e ela tá em todas, tá entrando em todas as áreas, né? Que que tem o um mercado e e que ela pode, ela consegue, ela é capaz de ser inserida e ser inserir nessa nessa área da construção. De modo geral, existe algumas dificuldades, né? Mas os homens trabalhadores, assim, claro que tem, tem um pouco de discriminação e um pouco de dificuldade em aceitar. Mas, de um modo geral, eles já estão assim com a ideia né, de que a mulher pode trabalhar junto e partilhar do conhecimento e, e da profissão. Você já exerce a profissão, alguma atividade na profissão civil? Sim, eu faço uh, pequenos reparos, né, faço pintura, né, hidráulica, então, a gente vai nesse segmento. E o melhor é aquela que sabe fazer também um pouco, como ela vai trabalhar autônoma, é melhor e é importante que ela saiba fazer alvenaria, uh, elétrica, hidráulica, porque às vezes o cliente ele tem um, um, um, um nicho de trabalho que ele não vai querer quatro profissionais dentro da casa dele. E às vezes nem, nem tem necessidade de ser quatro pessoas para cada segmento. Entende? Então, daí a mulher vai lá, sabendo fazer de tudo um pouco, né, ela completa o trabalho e, e ganha seu dinheirinho. É o que acontece comigo. <risos> a gente vai, pega um serviço, né, aí tem que fazer um reparo hidráulico, vai lá, faz a hidráulica. Aí tem que fechar a parede, daí vai lá e fecha a parede, que já é parte da alvenaria. E depois, finalmente, a gente prepara para a pintura, que é o meu caso. Estou né? te qualificando por áreas. Tu... Tem algumas Sim. atividades que tu é especialista? então ainda está continua continua se formando sim a minha preferência é por pintura mas eu faço as outras coisas também mas eu gosto mesmo da pintura o acabamento a força a mulher ela não pode disputar não com um, com um o homem na questão força física né e então tem que fazer aquilo que está dentro das suas condições físicas né de, de força de, de carregar cimento de virar massa mas a massa é o de menos, a gente vira a massa, tem mulheres aí que vira uma tonelada de massa por dia, se for o caso. Né? Mas eu digo assim, mais na questão de, de, de carregar um saco de cimento. Né? Então aí a gente tem que pedir auxílio, né? ou alguma técnica que seja mais adequada para não fazer tanto esforço. Hoje nós estamos aqui com a parceria da Universidade Luterana do Brasil, realizando o curso da cooperativa que é a primeira cooperativa de mulheres da construção civil. As cooperativas são associações autônomas de pessoas e têm o intuito de atender essas pessoas nos seus objetivos econômicos, sociais e culturais. Essa cooperativa de mulheres da construção civil, ela quebra barreiras bem interessantes. Obviamente, a primeira delas é na construção civil, já que a gente sabe que essa é uma área muito ocupada pelos homens mas também no próprio cooperativismo, porque não é tão comum assim a gente ter o um engajamento de mulheres no cooperativismo. Para se ter uma ideia, hoje no Brasil, nós não chegamos a ter 5% de mulheres nos conselhos de administração das cooperativas. e Em cargos de alta gestão, esse número normalmente é bem menor, principalmente os CEOs e os executivos. Nos Estados Unidos, a gente tem 7% de CEOs em cooperativas de crédito, mesmo sendo um país muito desenvolvido, também tem muito a evoluir em relação a esse aspecto. A gente acredita que uma cooperativa de mulheres provavelmente vai ter características bastante comuns nas mulheres, bastante femininas. Então, a gente já pode observar isso na sala de aula mesmo, né? As mulheres elas são muito predispostas a cooperarem. De um modo geral, elas são menos hierárquicas nas organizações, elas gostam de ouvir as ideias dos colegas. Então, existe, é, no próprio jeito de ser da mulher, características dos princípios do cooperativismo, como a gestão democrática, essa vontade de dialogar umas com as outras e serem muito participativas. Nós já temos experiências no Brasil de mulheres na construção civil e iniciativas de cooperativismo nessa área. Mas nós sabemos que essa, em particular, é uma experiência em que nós estamos formando líderes cooperativistas. Então, não é apenas uma atuação na construção civil, mas é a forma como essas mulheres vão se colocar no mercado como líderes, como donas dessa empresa, desse negócio que é delas, de fato. Eu acho que um dos grandes desafios dessas mulheres, que é um desafio das mulheres em geral, é terem autoconfiança para tocar esse negócio como um negócio delas. Realmente serem empreendedoras, porque a gente sabe que, de um modo geral, o mercado ele tem uma, uma característica bastante masculina na liderança de pessoas. Mas eu vejo em sala de aula que elas estão super preparadas para tocarem esse negócio que vai ser delas. E que vai dar muito certo. Vai ser um sucesso. Existe também uma questão, em termos de mercado, muito importante. que nós sabemos, através de pesquisas do IBGE, que hoje as mulheres elas ganham 70% do salário de um homem, mesmo fazendo o mesmo trabalho, de, de mesma da mesma forma. É, eu acho importante, quando a gente tem esse tipo de iniciativa de mulheres, a gente poder tratar desses assuntos com elas, para que elas se preparem, para que tenha bastante igualdade na forma como elas trabalham em relação ao mercado. No cooperativismo também acontece isso. Os relatórios de sustentabilidade das cooperativas têm demonstrado que as cooperativas seguem essa tendência do mercado, e que realmente, nelas também, os salários das mulheres fazendo a mesma função são menores do que os salários dos homens. A gente vem tratando, em sala de aula, a formação de uma cooperativa muito estratégica. Ou seja, não é só a abertura de um CNPJ. Nós estamos tratando aqui dos cinco temas que foram levantados pela Aliança Cooperativa Internacional como temas fundamentais para o sucesso de uma cooperativa. Participação, identidade, Quadro Legal, Capital Social e Sustentabilidade. Na aula de hoje, essas mulheres vão apresentar propostas para trabalhar cada um desses temas da Aliança Cooperativa Internacional numa cooperativa constituída por elas mesmas. Depois a gente já vai fazer simulação de uma assembleia de cooperativa para eleição de conselho de administração e conselho fiscal. Então a nossa aula ela vai muito para a prática do cooperativismo para que elas consigam simular e se sentirem cada vez mais empoderadas para a formação da sua cooperativa. As cooperativas já deram certo no Brasil e no mundo. Cooperativas da área de saúde cooperativas de crédito são um destaque hoje no mercado. Nós temos grandes grupos, como é o caso da Unimed na área de saúde, do Cicred, do Cicobi, da Unicred na área de crédito. E agora a gente vai ter também uma cooperativa de destaque na área de construção civil, que é essa cooperativa de mulheres.